Do seu estado, siga para o estado de São Paulo. Quer rever as reportagens? Acesse Play Plus. Fechou? Forte abraço, roda a vinheta. Sete horas em ponto, 18 graus é a temperatura em Porto Alegre, olá, bom dia a todos, alerta aos motoristas, perigo na estrada, um enorme buraco na BR-116 em Guaíba, causa transtornos aos motoristas, ontem uma pessoa ficou ferida, ela perdeu o controle do carro por causa deste enorme buraco, e um caminhão está parado nesse momento, porque quebrou o eixo ontem à noite, está aí a imagem do caminhão, chegou agora há pouco para a gente. Em seguida, todos os detalhes, esse alerta aos motoristas, este buraco, quem vai em direção ao interior, passando ali pela cidade de Guaíba, fica aí o alerta, o perigo deste buraco em plena estrada, daqui a pouco todos os detalhes deste enorme, enorme buraco ficar no meio, não é aquele ali que a gente está vendo, é um que está do lado, mas tem um no meio da pista, que é o que está provocando acidentes constantes na região. Sete horas, um minuto, detidos dois adolescentes que teriam assaltado uma motorista durante um congestionamento na freeway aqui em Porto Alegre na manhã de ontem. Os detalhes a gente conta em seguida para você, é claro, aqui no Rio Grande do Ar. Sete e um, vamos conversar com a Paloma a Poeta, dois jovens de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, estão presos no Egito, acusados de tráfico internacional de drogas. Olá, Paloma. Oi, André, muito bom dia para você, um bom dia a todos. Jean Sperbe e Luana Maikele Silva Paranhos estariam namorando há cerca de três meses. Eles foram detidos no aeroporto do Cairo, capital do Egito, e acusados de narcotráfico. O Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil não divulgou nem a quantidade, nem o tipo de droga que o casal estaria transportando. Em seguida, a gente traz todos os detalhes sobre essa história, André. Ok, obrigado, Paloma. Agora a gente vai começar com a Gisa. Sabia a manchete dela, porque uma escola municipal de São Leopoldo dá uma lição de Cidadania. A escola recebeu até uma premiação, não é mesmo? Diz a Guerra, bom dia. Oi André, bom dia, bom dia a todos. Exatamente, a escola municipal Santa Marta, em São Leopoldo, recebeu o troféu Onda Verde, que é uma das principais premiações ambientais da região sul do país. E por que, que eles receberam esse troféu? Por causa disso aí que a gente está vendo. Ó. Eles criaram na escola uma horta comunitária. Não só os alunos aprendem a plantar, a colher e até a doar o excedente, mas principalmente é um espaço de convivência que, olha, segundo os professores, até o psicólogo da escola, tem melhorado muito o comportamento... E a tranquilidade aí dos alunos. A gente vai falar mais sobre o assunto ainda nessa edição do Rio Grande no Ar. Ok, obrigado Giza. obrigado Paloma. Daqui a pouco, portanto, mais informações aqui no Rio Grande no Ar. 7 horas, dois minutos e amanhã vai ter festa campeira aqui no Rio Grande no Ar. Samuel Vettori vai contar pra gente que festa é esta. Olá Samuel, bom dia. Bom dia André, eu já estou concentrado para a festa, já arrumei um colchão, vou colocar aqui num cantinho no chão, vou dormir por aqui, porque não quero perder essa festa não, vai ser muito boa sim, eu sei que tu tem grandes surpresas para nós, para falar do que, que tu provaste, o que, que não gostou, o que, que reprovou, que eu acho que é pouca coisa, né, por aqui, mas a Verdade. grande final do nosso concurso de comida campeira vai ser amanhã, e nós estaremos aqui no palco, eu, tu, a Gisa nossos colegas, mostrando tudo que vai acontecer, mostrando os bastidores, mostrando a apreensão das pessoas que participaram desse concurso e que vão receber a premiação. Né? Aqui vai ser o palco de tudo isso, André. Olha aqui, ó, o pessoal já preparando, já arrumando, deixando tudo bonitinho. Eu já estou mateando aqui né? para ficar acordado, tranquilo, sem problema nenhum. Vou dormir durante o dia, acordo de madrugada e fico até amanhã para a gente acompanhar tudo que vai acontecer nesta quarta-feira, André. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui do Acampamento Farroupilha. Nesse grande desafio, na verdade, ele é muito mais né, que um, um campeonato, um concurso, uma disputa. Ele é, é um desafio. Por quê? Porque não é simplesmente é cozinhar, né? É, é mais do que isso. É aprofundar, é pesquisar, é buscar lá na tradição, lá no passado. E daqui a pouco a gente conversa mais com o colega Samuel Vettori. Diga aí, Samuel. Não, eu ia dizer que além disso, o desafio maior de todos é agradar o requintadíssimo paladar do André Rara. Ah. Falei certo. <risos> tá bom. <risos> Não, mas uh, ontem mais uma noite espetacular, mas em seguida a gente vai mostrar como foi a penúltima noite de avaliação é, das ontem foram quatro quatro jantares. Foi excepcional, viu, Samuel Couto? E também que a beleza, grande característica foi esse resgate da cultura do que os carreteiros também faziam na época, porque os carreteiros eram o que faziam o transporte de mercadorias em menores distâncias. Tinha os tropeiros que atravessavam o estado e tinham também esses carreteiros que faziam caminhos menores. E muitos até originaram grandes empresas hoje de transporte e supermercados também. Mas enfim, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Até já, Samuel Vettori, porque agora é hora da gente conferir as manchetes do jornal Correio do Povo. Está aqui a capa de hoje. O debate de ontem com os candidatos ao governo do Estado. Candidatos divergem sobre ajuste fiscal para o Estado. O debate teve momentos quentes e revelou firmeza dos postulantes ao Piratini em defender as suas convicções. Foi na Rádio Guaíba que aconteceu esse debate, portanto, ontem à tarde. Agora, vamos para outra manchete. A chance perdida pelo Inter de assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro ao perder para a Chapecoense. Vamos para a página 8. Devedores do Simples Nacional foram notificados. Receita Federal comunicou cerca de 717 mil empresários. O valor total da dívida é de quase 20 bilhões de reais. Vamos para a página 18. Linha de crédito para dívidas de municípios. Novo presidente da Confederação Nacional dos Municípios tem projetos que devem aliviar a crise das prefeituras. Aliás, sobre isso, o número de prefeituras com dificuldades financeiras no Estado é muito, mas muito maior do que a gente pode imaginar. Não é pouca coisa, não. Os municípios enfrentam, e muito, enfrentam muitas dificuldades financeiras para conseguir pagar as contas. Por isso, a gente... Explica, mas não justifica. A quantidade de buracos, por exemplo, que as cidades têm por aí. Então não saia de casa sem ler o Correio do Povo. Ligue para 51 32 16 16 06. E seja você também um assinante do jornal mais querido do povo gaúcho. 7 horas e seis minutos agora. E atenção, porque nesta noite um sargento da Brigada Militar ficou ferido durante um assalto aqui em Viamão, na região metropolitana. Ele reagiu a uma abordagem dos criminosos. E os detalhes você confere daqui a pouco aqui com a gente no Rio Grande no ar. Siga arroba Record Oficial e acompanhe os bastidores dos seus programas preferidos. É um rápido intervalo, daqui um minuto e pouco. Eu já tô aqui de volta com muita informação, informação do trânsito, prestação de serviço para você. Fica aí, ó. É rapidinho.